Oi, pessoal, meu nome é César do canal Homem Estiloso. Hoje eu tô com uma. Hoje eu tô com uma convidada aqui. Se apresente. Boa eu... noite, pessoal, eu sou a Patrícia, convidada do César. Não sei pra que ainda, mas eu sou. Então, galera, ela não sabe pra que veio, mas eu vou falar o tema agora pra vocês. Galera, vocês que já entraram no vídeo já sabem um pouquinho. O tema de hoje é. As, as vezes que a gente foi um otário Então galera, vou, a gente vai começar a falar um pouquinho aqui Eu vou falar de mim para começar, né? Várias vezes que aconteceu alguma coisa que não era para acontecer Vou falar uma, a maioria vai estar tá sabendo hoje Eu fui lá na 25 Fui lá na 25, eu sempre ia lá na 25 Fui comprar alguma coisa, não me lembro né? Com Alguma coisa de eletrônico Do nada, chegou um cara falando eu tenho um Playstation 2 aqui. Eu tô vendendo ele por é, 300 reais. Playstation 2 tava novo, sem Falei, sério? Sério, mas eu não tenho moço. Ah, ah não, não. A gente faz, a gente faz acordo, a gente faz acordo. Aí foi lá, ele. Eu falei, aí ele falou, quantos você tem? Eu falei, eu tenho exatamente.. Atualmente acho que eu tenho 70 reais. Ah, só um instantinho. Aí chamou lá outro cara lá, levantou uma caixa assim, tinha um Playstation zerado, eu falei, isso é esse mesmo Fechei e falei, só não vou te dar essa porque essa já tá prometida, me deu uma caixa Chegando em casa veio o Playstation 2, que era um baita de um tijolão na carne da caixa Essa, galera, Oi, Deus, foi tá um tá otário Um otário <risos> É claro, otário tem a ver várias coisas Tem isso, enganação Galera, vocês falam de, do Rio de Janeiro Mas acho que começou em São Paulo e foi pro Rio Enganação, acho que mais tem Mas enganação é várias coisas Isso, relacionamento é, é, Sempre quando a gente quer se dar bem A gente se dá mal é, Fala uma vez aí que você foi uma otária Como eu fui otária né? <risos> Você é uma trabalho nunca foi né na verdade <risos> há ah, muito tempo atrás não vou lembrar quanto tempo mas já aconteceu comigo assim de você querer ajudar alguém é, surgiu uma vaga na empresa onde eu estava trabalhando já há algum tempo atrás nem me lembro qual a empresa também não vale mesmo se lembrar não vale a pena citar é, de você né se querer ser solidária com a pessoa, seja uma vaga, vou indicar, vou fazer uma indicação para essa pessoa que estava precisando trabalhar muito, de verdade, que estava passando por uns maus momentos. indiquei, gente, começou a trabalhar lá super bem. Tentou puxar meu tapete. Ou seja, eu indiquei a pessoa para poder ajudar e tentou puxar meu tapete. Vocês acreditam? Resumindo. Resumindo o vídeo, Você é uma... pessoa sou uma otária! Oh, mas mas, mas o, dela, o dela ainda foi bem, ó. Antes de falar, eu amo essa pessoa antes de mais nada, tá? É uma pessoa parente. Então, que ou não, eu amo ela. Mas vou falar, eu também fui um otário. Só que, também. só que a diferença é que o seu ainda entrou na empresa. O meu, eu fui lá, falei com o meu encarregado. Falei, e aí, contrata essa pessoa. Fiquei dias e dias... Falando, contrata, vai dar certo Beleza Falei pra todo mundo, fala pro serviço Fala pro supervisor, contrata ele Contrata ele, todo mundo falou, contrata Contrata, beleza, eu vou. chama ele Que a gente vai fazer entrevista com ele Fez a entrevista A gente falou, vai lá e contrata, fez o negócio Fez o negócio, no dia ele falou O meu supervisor falou, César Vai lá, chama ele Que a gente vai contratar ele Falei, perfeito, foi lá o máximo. Aí, oi, tudo bom? Vou falar João, para preservar minha vida e identidade dos outros, tá? É, é, João, então, se lembra a vaga lá? Eu consegui, é só você vir assinar os papéis que você tá contratado. É, sabe o que quer, é, César? Sabe o que que é, César? Eu falo, o quê? É, eu pensei melhor... E não vou quero, mas eu não quero, eu acho que vai estragar um pouquinho, eu vou ter que trabalhar sábado, domingo, é. e é uma coisa que eu não quero eu O quê? <risos> o seu caso foi mais grave do que o meu. <risos> então, é porque. Você tá falando sério? César, é. é... Você sabe, é porque eu acho que não vai. Não vai adiantar, não sei o que lá foi ai sério que, que você foi tá bom não antes de falar do otário vou falar continuar um pouquinho tá é, eu fui lá no nosso professor é, é, oi é, é, é. então então ele falou que não tava mais interessado na vaga me desculpe peço mil perdão eu não deveria ter feito isso aí ainda no final passou uma semana essa, o João falou assim: Eu deveria ter aceitado essa vaga. Meu Deus do céu, como ser humano é complicado, né? Ou vai ou não vai? Eu fui um otário. Agora eu vou falar com mais. Você foi o quê? Um <risos> Se eu seu entrou, meu nem entrou Então galera, o relacionamento Vamos lá, o, no relacionamento que eu fui um otário Eu... Pior que minha família vai ver Estou ferrado Nem todos os relacionamentos da minha família sabem <risos> <risos> Tá, é... Eu, namor, eu namorava Namorava uma pessoa que eu conheci ela era muito legal, gente boa, a gente conversava, trocava as ideias, várias ideias Ela um, morava um pouquinho longe, igual a todas Nossa senhora, não tinha gente perto não? Em Guarulhos não tem, Meu as Deus. estrelas que eu tenho hoje na minha vida Então, e ela morava longe, ia, aí teve um dia que eu fui trabalhar e ela falou: "Tô dormindo". Aí eu falei, "Tá bom, vai ficar aí dormindo". Aí eu fui trabalhar. Aí eu passo sempre pelaquela estação do Tietê. Aí eu fui pegar o metrô para ir trabalhar, eu olho por lado e quem tá justamente do meu lado essa menina que eu ficava, ela tava com outro homem. Nossa. Aí eu mãe, acho que ela foi dormir mesmo. Hein? Realmente, ela foi. Aí, e nessa aí você foi o quê? Aí nessa aí eu só falei, continuei meu trajeto, depois mandei mensagem pra ela, mas eu deveria falar, sou um otário, é. otário, otário. Otário, Bom, relacionamento. O seu eu acho que é bem mais leve em <risos> vista do meu. O meu eu fui uma otária e a palavra otária com todas as letras maiúsculas otária bem grande conta conta conta aí é longa babado. é muito longa mas eu vou resumir é, eu morei uma pessoa também essa foi um relacionamento de três anos três anos e meio que assim minha família falava Falava dele a todo tempo. Esse cara não presta, esse cara não presta. Só fica da gente, né, gente? Galerinha aí que tá vendo. É, a gente quando se apaixona, a gente enxerga as coisas. Mas, enfim. É, ele me eu dei um monte de, me pedia tudo que era presente. Eu dava pra ele tá. Resumindo, a gente decidiu comprar um carro junto. Eu acho que não foi uma boa ideia. Fui lá e tirei um carro no meu nome pra ele. Aí com as falsas promessas, né? Ah, eu te ensino a dirigir, o carro vai ficar mais com você do que comigo. Mas isso não aconteceu, o carro ficava mais com ele do que comigo. Quando eu sempre falava que queria dirigir, não podia dirigir. Enfim, a gente fez acho que em 36 prestações na época. Ele me ajudou só com a primeira e com a segunda. O resto foi por conta de quem? Deu aqui. Falei certo? Deu não? De mim? Ah, sei lá. E... Não, você já tá na merda, pode falar. É, eu já tô só... na merda, muito merda Não precisa acertar isso daí não, mas... E aí as prestações foram ficando só pra mim, porque depois sempre as mesmas desculpas. E a mais otária ainda é que eu também, o meu cartão de crédito, eu coloquei ele... Como que fala? É... O cartão de crédito é meu e, e eu coloquei ele... É um adicional, é isso? É. Eu acho que é isso, adicional. Arrumei o um cartão adicional pra ele, mas eu era titular. Ela apontou pra mim, não foi eu não. Tá? É, foi isso. É, Aí você chega e começa a receber a fatura do seu cartão de crédito. E você, você do nada, na sua fatura de cartão de crédito, aparece lá inúmeros postos de gasolina. Na época, como isso faz muito tempo, né? Você via lá, sei lá, 30 reais, 40 reais, enfim, que a gasolina era mais barata, mas enfim aí sua futura chegando e todo mês lá posto de gasolina em média 10, 15 postos de gasolina no mês e você também descobre que a pessoa arrumou uma amante e você descobre mais ainda que a pessoa estava com a amante no meu carro que eu passei a pagar as prestações sozinha e no meu cartão de crédito, que ele tinha um adicional. Então os postos de gasolina que vinha na minha fatura era viagens com a Amante e a otária aqui pagando a prestação Curio, do carro Curiosidade. curiosidade. Eu cartão de crédito. Curiosidade. É... Um dos postos não era posto motel. Um <risos> Olha, lá toda essa curiosidade. Vem os nomes estranhos mesmo, sabe? Os nomes estranhos lá. Que eu não quis averiguar igual fundo pra mim não cometer um assassinato, sabe? E tá presa, talvez, até hoje, vai saber. Você foi então, idiota em dobro. Pode falar que eu fui otário, idiota, imbecil, Não, é, desculpa, é desculpa, é, o tema é, é, é otário, né? Você foi um otário por completo, né? É, por isso que eu falei, com todas as. Agora tem eu fiquei. Pra baixo agora, depois daí... Ah, trum, trum. Eu vou te dar um chapéu de otário. Pega, ó. Pega aí um chapéuzinho de otário. Mamão, pega. Pega aí um chapéu. Ó. O, o, o chapéu de otário, ó. Vou passar. Chapéu de otário eu sou o ao duplo. Oh, galera, vou parar por aqui que isso até me desconcertou agora. Vocês podem terminar o vídeo dando um conselho, pessoal não sei que nem vocês. Galera. Só que rápido. É. Tá. Galera, eu acho que assim, ó, tanto o meu depoimento como o do César é que fica aí de uma lição para vocês, tá? Meninas que são apaixonadas pelos seus namorados podem ser, pode continuar porque o amor é lindo, mas sempre de olho aberto, tá bom? Nunca faça o que eu fiz de dividir cartão de crédito de querer dar presentes caros, porque carro é um presente muito caro, e no final ao que eu levei, então sempre de olho aberto, tá bom? É, então galera, os meninos tudo que for muito barato, eu desconfie tudo Pense bem antes dos relacionamentos. Veja certinho como é a pessoa. É, se quiser namorar, namore ela. Trabalho ah! na pena. <risos> brincadeira. Não tô procurando namorado não, brincadeira. viu? Aqui o tema é otado. <risos> não é namoro. Brincadeiras à parte. É, esse é o canal homestiloso. Eu tô... É, se vocês puderem me dar uma forcinha, compartilhando até para três pessoas é, Eu trago o vídeo toda semana E a pessoa somente de graça O otário uhum. sou eu, né, Daí? É de graça. E eu também É, não vai ser bem então, nada. Então se inscreva no canal quem no não é canal, inscrito. ative as notificações, você já sabe e Mas ninguém faz, né? Mas você já sabe é. qual que é o babado aí é, Muito obrigado para quem ficou até o final é. Beijo pra mamãe, mamãe. Beijo pra todo amo. mundo. É, quer dar be... Pode mandar beijo pra alguém que quer mandar beijo? Manda aí. Ah, um beijo pra minha família, pra todo mundo. Pra todo o pessoal, né? Que tá acompanhando aí o canal do César. É bom que depois eu corto, né? Porque você sabe, né? voltar <risos> Brincadeiras <risos> à partes. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.